Muito bem, Shalom Adonai, estamos mais, mais uma vez juntos para mais uma aula de Sermão Textual. Essa aula que nós estamos desenvolvendo durante é, algumas semanas, que está dentro do contexto do nosso conteúdo programático, então ela pertence ao conteúdo programático que nós estabelecemos para a proposta de uma especialização em Novo Testamento, que nós estamos oferecendo para um pastor que está é, tendo essa oportunidade junto a nós. Vamos, nesse momento, pensar, hoje, nessa aula, sobre a aplicação do sermão textual. A aplicação do sermão textual. Primeiramente, vamos, pensar, é, vamos definir o que, que vem a ser a aplicação para podermos ver a dimensão da aplicação. Primeiro, a aplicação é a arte, tá? de persuadir o ouvinte a aceitar em sua vida as verdades bíblicas e teológicas que estão sendo pregadas no sermão textual ou no qualquer outro sermão sempre vai ter uma aplicação mas como a nossa ênfase pedagógica e didática está sendo direcionada ao sermão textual nós estamos relacionando mais ao sermão textual então a aplicação ela vai ter esse sentido muito importante, justamente dentro do que nós olhamos, da importância e da necessidade até de o palestrante, o pregador, o orador, ter a incumbência de, com a sua mensagem e com o conteúdo dessa mensagem bíblica e persuadir e levar o ouvinte a aceitar em sua vida as verdades bíblicas e teológicas que estão sendo transmitidas. Um outro ponto é nós compreendermos os tipos de aplicação. Tá? Primeiro tipo, a elucidação. A elucidação, então, é uma exortação explicativa, tá? que ela não dá margem para ambiguidade e nem vai deixar o ouvinte com dúvida quanto à resposta que ele deve dar ao que está sendo proposto e ao que está sendo apresentado. Então, sempre vai deixar o ouvinte já realizado, ou seja, com a resposta já alcançada das dos questionamentos que lhe surgiram no momento que você está expondo o conteúdo. Segundo. A interrogação. A interrogação, após você expor toda a atitude, todo o contexto, todo o conteúdo, toda a proposta, você agora vai ter a oportunidade de questionar ao ouvinte, de levar o ouvinte a uma reflexão. E aí, a, o proporcionador dessa reflexão. Que vai ser o propulsor da reflexão, vai ser a interrogação que você vai estar propondo. Um outro fator que muitas das vezes é aplicado, nem sempre vai ter uma grande utilidade é utilizar dentro da aplicação a figura de linguagem hipérpole. Uma hipérbole é uma espécie de exagero. Tá? O grande sentido é, conceitual de uma hipérbole é o quê? Uma espécie de exagero que vai é, levar o ouvinte a entrar em um estado de uma, vamos assim, de uma expectação e de uma ênfase sobre o assunto, enfatizar de uma forma além do que foi e do que é, além da realidade. Hipérbole é uma linguagem que você sempre aumenta, você sempre floreia, você sempre torna o real ainda muito mais amplo, muito mais dimensional, numa esfera muito maior, justamente com a proposta de causar uma impressão ou de impressionar ou de atrair com maior ênfase ao ouvinte. Tá? Mas eu não recomendo muito a utilização de uma impérpole na aplicação. Mas pode utilizar? Pode utilizar. A ilustração. A ilustração, ela até pode ser uma boa aplicação quando essa ilustração, ela tem uma natureza prática, real e principalmente ela deve ser tirada do contexto dos ouvintes e estando em relação... O conteúdo e a proposta da mensagem a qual você está expondo. Um outro detalhe importante é a múltipla escolha. A múltipla escolha é a exposição de poucas possibilidades, ou de algumas possibilidades, de duas a quatro ou cinco atitudes bem concretas, que vão abrir o espaço do ouvinte para ele perceber o um melhor desenvolvimento, o que melhor vai combinar, o que melhor vai entrar e vai gerar expectativas no seu caráter, na sua personalidade, que vai gerar então impactos até que vão causar mudanças interiores através do conteúdo da mensagem que você está transmitindo. Um outro fator também é o testemunho pessoal. O testemunho pessoal uma experiência pessoal que você viveu, que você participou e muitas das vezes relacionada com o assunto do sermão, ela vai conceder uma maior fundamentação e aplicabilidade do sermão para a participação da pessoa. Um outro detalhe também que eu quero aqui acrescentar é as características da aplicação. Tá? As características da aplicação. A linguagem atual... É necessário que, às vezes, um conteúdo bíblico, ele venha a ser um conteúdo que tenha uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais relacionada ao vocabulário, ao português e à gramática mais desenvolvida dentro do, da contemporaneidade, tá? A objetividade é um outro fator muito importante e é necessário se dizer claramente aquilo que o ouvinte deve fazer, não dizendo coisas vagas e nem indefinidas, mas sim sendo direto, claro, objetivo e específico. Tá? Um outro ponto muito importante a considerar-se é que devemos sempre estar baseados em princípios, expondo os princípios práticos, não fazendo questões muito voltadas a, a primar, por alguns moralismos inúteis, alguns ataques pessoais e de condenação, de, de, de vamos assim de julgamentos precipitados, tá? Mas sim está pautado no, no teor bíblico e teológico da sua mensagem. A positividade, que é algo positivo dentro da aplicação, é quando você é, distribui e, e, e aplica todo o conteúdo voltado para solicitudes, não só no sentido de a, a, a, é, massagear o ego, agradar a plateia, mas sim levar ao ouvinte o que ele está precisando ouvir dentro do que a Bíblia dentro da que a teologia está também respaldando e direcionando. O contexto da passagem sempre determina o tipo de aplicação que vai se poder fazer. Tá? é Uma outra questão também é escolher a passagem bíblica que vai se encaixar dentro das necessidades do ouvinte de acordo com o tempo que se está vivendo e as suas realidades temporais. É, um outro ponto também que eu gosto muito de frisar É o objetivo original do texto Com as necessidades dos ouvintes Principalmente as necessidades que se acampam a, Referente a aprimar Por algumas escolhas e algumas propostas E algumas funcionabilidades do sermão Dentro da sua originalidade tá Um outro fator também é as necessidades atuais, as carências atuais, as solicitudes atuais, a, as realidades das esferas atuais. Os passos para uma boa aplicação. Primeiro, classificação do texto. É um fator muito importante. Estudar o texto de modo a determinar o seu propósito original. Segundo. Classificação das necessidades dos ouvintes. Olhar para os seus ouvintes e descobrir as suas necessidades. Terceiro, relacionar o propósito original do texto com as necessidades dos seus ouvintes. Quarto, estudar o pano de fundo do texto bíblico e da mensagem a qual você está é, propondo e vai transmitir. Quinto, correlacionar o contexto de uma passagem com o contexto contemporâneo, procurando sempre entender que é uma boa aplicação, fala do homem presente dentro das suas realidades sociais, culturais, é, psicomotoras, cognitivas do momento, tá? da sua realidade contemporânea. Um outro fator também, que nós temos que pensar e aqui acrescentar é algumas perguntas importantes que precisam ser respondidas através do próprio texto e contexto da mensagem a qual você está transmitindo. Primeiro, o que as pessoas do tempo bíblico sentiam? Segundo, quais eram as suas necessidades? Terceiro, por que precisam de orientação que, e da orientação que receberam? Quarto, como Deus agiu para levá-los à ação? Quinto, que ação Deus esperou deles? Sexto, qual a correspondência da nossa situação atual a que está sendo proposta? Tá? Um outro ponto. A pensarmos também, dentro da aplicação, é a familiarização, familiar, a familiarizar-se com o texto e o contexto, procurando introduzir as realidades pessoais dentro das realidades propostas pelo agiógrafo, ou seja, o autor sagrado, dentro do texto. Um outro fator que eu quero acrescentar, determinar a função do próprio texto e do seu contexto original. E aí entra a questão de você fazer uma análise histórico-gramatical. O um contexto histórico e o um contexto gramatical para refletir e pensar sobre a verdadeira integralidade da proposta e da mensagem que o autor está propondo. O resultado que o texto tem em vista e que o texto e o seu autor querem avançar onde as pessoas envolvidas na circunstância do texto deveriam chegar a qual resposta e qual é que elas deveriam dar. E a pergunta aqui é, para que ou o que o texto visa tá? e qual o resultado imediato que o autor do texto espera do seu destinatário. O modo em que o texto, ou que o autor usa para alcançar o resultado que ele tem em vista, veja sempre o que o autor do texto está trabalhando, o que o autor do texto está propondo. Um outro ponto aqui é também a pensarmos é descrever a função do texto e descrever a palavra enfática do texto, de, através de uma frase concisa, mas uma frase que norteie toda essa ideia, esse princípio, e de, relacionando com algumas funções centrais que nós podemos é, fazer ou questionar o texto para montar e construir essa organização do sermão. O que motiva o texto? O que motivou o texto? o que o autor descreveu sobre o texto? o que acusa o texto, é, o que conforta e o que anima, o que leva à adoração, o que proclama o evangelho, o que estabelece padrões, que coloca, o que coloca métodos, o que coloca doutrina, e que doutrina, e quais suas propostas relacionadas no, no âmbito doutrinário que o texto está propondo, o que aborda o problema que mostra a relação de causa e efeito, o que fundamenta a fé ou a ação, o que dá perspectiva à vida, e o que ensina a ética ou o que profetiza. Então são questões pertinentes a se pensar sobre o texto e o que o texto está propondo. Um outro fator a relacionar é a classificação às necessidades atuais dos seus ouvintes necessidades essas pessoais, que são justamente os seus problemas existenciais, as necessidades coletivas, que são questões que envolvem justamente a, as catástrofes e as solicitudes do meio ambiente, como também os planos econômicos, os, é, as questões relacionadas ao, ao âmbito cultural, social, religioso e todas as, as questões neofrálgicas que estão levando o cliente a diversos questionamentos. Tá? As necessidades espirituais, pensar naquilo que cada subgrupo de ouvintes necessita e a proposta qual está sendo proposta e entregue dentro dessas necessidades espirituais de justamente propor um novo tempo, um novo momento para este ouvinte, aplicar também é, e como aplicar uma regra específica nesse aspecto é justamente quando o final de cada parte de cada aplicação da mensagem tá deve ser desenvolvido deve ser proposto e apresentado e frisado segundo a proporção que vai surgir nos dentro dos pensamentos práticos terceiro é, qual é o viés da conclusão e a proposta da conclusão? Os aspectos a ser observados na aplicação, os nobres primeiros são cuidados necessários para não se fazer uma aplicação a uma atividade que seja meramente humana, mas principalmente que ela realce alguns aspectos e alguns princípios. É, evitar exercer uma pressão psicológica, arquitetada sobre a vontade e a emoção do ouvinte, com o intuito justamente constrangê-lo a fazer algo ou de dominar sua vontade e emoção. Evitar a indução da reação dos ouvintes através de quaisquer meios possíveis. Pode ser que a necessidade de ver resultado Leve esse pregador a induzir a reação esperada, né? evitar o sensacionalismo é, justamente com a proposta de defender uma pressão emocional que venha a trabalhar mais com a emoção do que com a razão, trabalhar mais com as questões existenciais, do que com as questões, mais com as questões sentimentais, melhor dizendo, do que com as espirituais. Evitar pensar que um vídeo te tem capacidade total de tomar uma direção sem a intermediação do Espírito Santo. E isso, às vezes, alguns oradores proporcionam nas suas prédicas, porque propõe a independência do ouvinte na, no quesito da influência e da intervenção do Espírito Santo sobre sua vida. Evitar a intenção de querer manipular a ação e a intervenção do Espírito Santo no momento da aplicação da mensagem. Evitar criar uma reação artificial nos seus ouvintes uma reação muitas vezes negativa ou uma reação muitas vezes positiva, que ela é, é fruto de uma artificialidade. Tá? Evitar levar o sauditário a reações como levantar a mão, vir à frente, bater no ombro do seu irmão, frisar uma palavra, ficar preso a um, a um, um diálogo indutivo, Tá? Uma manifestação indutiva com o público, o que é muito negativo e não vai acrescentar nada à sua mensagem. Evitar o desejo meramente humano e o egocêntrico de querer justamente ver alguns resultados, alguns princípios alcançados dentro da mensagem. Despertar nos ouvintes o desejo de experimentar as bênçãos de Deus anunciadas no sermão. Mostre sempre a vantagem de obedecer às orientações pregadas, pois com elas as pessoas do passado foram abençoadas. Então, sempre frise, sempre é, enfoque essas questões, principalmente das orientações extraídas e oriundas da mensagem a qual você construiu e está organizando. A explanação da mensagem é algo de grande importância. Primeiro, princípio a pensar. Uma explanação tem que ser conduzida com o um olhar vivencial para o público. Uma atenção e causar uma impressão ao público, para o público estar atento às suas palavras. Terceiro, uma boa expressão vocabular, a fim de que o público, público ouça claramente o que está sendo falado, e o seu português, a sua gramática, a sua exposição linguística, seja esta a cada momento mais expressiva, mais pontual, dentro de uma esfera e de uma proposta cada vez mais, é, vamos assim, acrescentada. Há algumas realidades e especificidades de uma boa comunicação. Uma boa comunicação, o comunicador está sempre com o olhar atento ao seu público interagindo com o olhar com o, olhar com o público. Está sempre falando de uma forma clara, pertinente e de um bom vocabulário. Está sempre com uma posição bem é, de uma boa arcada, de uma boa manifestação corpórea, não está preso a muitos movimentos, preso a muitas distrações, a muitas encenações e procura ter uma linguagem, ter uma comunicação, que traga o público a ele e leve ele ao público. Tá? Seja sempre didático, seja sempre pedagógico. O que eu quero dizer, ser didático pedagógico, utilizar uma metodologia que cause e produza sempre ensinos, instruções, orientações e que acrescente na vida da pessoa, do público e do ouvinte lições para uma vida, lições que resultem em legados, lições que resultem em mudanças, em novas expectativas, novas direções. Sempre é bom você pensar que isso está dentro de uma esfera de ter uma boa participação, de ter uma boa motivação e de saber expor com grande efetividade. Era isso que tínhamos para hoje, nessa breve aula mais importantíssima, que trabalhamos as questões da aplicação, do desenvolvimento e da estruturação da aplicação dentro da sua mensagem do sermão textual transmitida a essa ao público. Na próxima aula iremos concluir o assunto de sermão textual, então vamos ter uma aula de sermão textual para concluir todo o conteúdo e aí entraremos numa outra aula que é a conclusão geral dessa disciplina voltada a sermões, expositivo e textual dentro do Novo Testamento, para na decorrência iniciarmos a nossa nova disciplina dentro do da proposta da nossa grade curricular e do nosso conteúdo programático na especialização que estamos provendo de Novo Testamento. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima aula.